Vai, vai e aí, gangue do mal pega no meu pau <risos> de roda. Qual é. Que é esse vídeo? Pintura da roda é, pintura da roda. Minha mulher, para variar, roubou minha roda, certo? Nossa. A roda que tava no meu BX, ela roubou. Aí tinha que mudar de cor, né? Lógico que você não usa o carro, eu uso para andar, é, mas eu também não anda. Então, ah. aí eu tá, tava pintando. Aí na última, eu falei, pô, podia gravar um videozinho para ensinar, né? fazer uma repintura é facinho é legal de fazer certo aí eu gravei um videozinho rapidinho ensinando tô com a historinha boa aí hein? puta oh, o nossa pode mandar aquela é de Ubatuba lá ó Cassiano madeira vale de graça ou oh, fazer boa o batuba é legal né filha Mel que... também gosta de batuba ah foi um pau batuba né ah, fim fui... do ano Fim do Nossa. ano Quanto dia vai pular? 10 dias Juntei Nossa. dinheiro o ano inteiro Passar <risos> no cartão aí, Pra quem gosta de Prestação uma, em opa. 10 Quem já foi, quem não foi, vai Quem não foi, se fodeu Porque é bom Praia do Félix É muito legal essa praia Não tem onda é Praia pra velho mesmo, igual nós, sabe Paradinho Aí eu fico lá com a Mel, a Mel com a Boinha, se divertindo. Aí tem um cantinho lá assim, né? Nossa, Cassiano, eu não pedrinhas. acredito que você vai fazer isso, meu. Porque tem umas pedrinhas. Tá, merda. Pá. E aí fica aquela Nossa. marezinha paradinha, parece só que Nossa. Piscina. Eu fico só sentadão lá com o pé em cima da caixa. Hum. E toma. <risos> Fiquei esquema. <risos> aí fui dar uma, uma refrescadinha. E tô vendo uma gangue assim, né? Uns casalzinhos assim, abraçadinho, né? Dentro da água, né? Água por aqui. Né, cinco assim, ó. É verdade. Aí eu é tô de é boa. Verdade. Ah, Bem tá no fundo, né? Só que daí eu já comecei a olhar a maldade, né? Eu falei, isso aí tá de fresco coragem. Porque a mulher ficava assim, ó. Ai, ai, Cassiano. Subindo e descendo na água. Mano. Do aí, minha mulher lá na beira. Mentira. Vem cá. Aí ela fez assim, velho. Vem cá! Aí veio! Eu falei pra ela assim! Não, <risos> não. Bom, Acho que eles estão fazendo coisa errada ali! <risos> Lembra disso aí! Mano? Aí não é possível! Nossa, mano. você é muito antissocial! Mano. Nossa, assim, você. E você queria. Não... É assim? Até o óculos de mergulho! É, eu... tá vendo? Já estamos no meio da safadeza, vamos fazer safadeza também! Meu Sim, tá. Deus do céu! Perceba! Tá ah, Ai, de graça! Só que tem um porém, hein? Nossa. Ó! Aconteceu uma coisa que eu não falei pra Juliana isso aí, senão ela vai ficar mais envergonhada. Aí do lado da praia assim, ó. Tem uns pedrão, né? Que a é turma pula lá de cima. Nossa, né? com quem vai pra praia do português lá do lado. É. Dá pra ver tudo, filho. A água limpinha. Nossa! <risos> Nossa, Dá você... uma aventura. ó Não, não. Praia do Félix. Lá no cantinho, assim, ó. Vai Nossa. ver as pedras. Vai lá que você vai ver. É. Igual o sexo privê. Nossa, que é absurdo. É. Olha <risos> é. <risos> o beijinho. Cadê os beijinhos? Ai, ai, engraçadinho. César Manzato. Manzato. Tá fazendo um. Pega aqui, meu gato. Para, César. <risos> <Pera. risos> <Pode. risos> Para é. Tá, tá fazendo o que? Passate? Um passate preto, muito passate bonito Passate preto E ele tá pintando, tá fazendo? Ele? Tempo. É, oh. ele tá fazendo Ó oh. Você já me chamou um moleque aí Eu esqueci o nome do Lazare Eu não vou ver agora não Porque não vai dar tempo Perguntando pra mim Ah, mas eu não tenho Ferramenta que você tem Não sei o que, não sei o que, não sei o que Aí eu falei uma coisa pra ele Que eu tinha até esquecido isso aí, ó As primeiras peças que eu pintei na minha vida Sabe que O que foi? Até meu amigo, meu primo, xiclete, que me ajudou. Com bombinha de veneno, ó. Xiclete. <risos> <risos> <risos> Sabe aquelas bombinhas amarelas? De <risos> Bicicleta. É, ó. <risos> Estouro, filho. É, só basta querer que Bota faz. de vergonha. Bruno Henrique, do Itapevi. É, esse é fã Do ladinho aqui, hein, Bruno. Vem aqui qualquer hora comer um arroz de garagem aí. Arroz de garagem vai virar fama, arroz, arroz de, de garagem. garagem. Quem me acompanha no Instagram aí tá vendo, arroba, bidu, underline, garagem. Acompanha aí que vocês vão ver lá, arrozinho de garagem. Quem quiser colar, filho, é só chegar. Traz um quilinho Bom, de carne. Não, não precisa tá trazer nada não. Ah, mas aí já frita tudo. Só tá a na... coca, traz a coca. É verdade. Que em pó, né? não gosta. <risos> Arte Ai Silva. meu Deus do céu. Arte Ai. Silva, vídeo de como esconder o fio. Ah, vídeo de como esconder o fio, é o seguinte. Tô falastrão, hein? Nossa. Tô falastrão. Pega no meu grau. Ó. É. Vídeo de como esconder o fio. Rouquete. O freio ainda não. Mas os fios, rouquete, linha de combustível, essas coisas, vai sair quando o carro da minha mulher tiver pronto. Que já tá pronto, mas ainda não vou mostrar. Que eu sou ruim. Isso não é estraga a é surpresa, né, amor? Ficar é, mostrando tá... tudo, aí estraga na hora que sair, né, já sabia, né? Não, que mas ainda falta coisa, Entendeu também né? Falta os mínimos falta é, conta... os mínimos detalhes. É. O carro ficou foda. que legal. Eu sou foda pra caralho, né, nossa, ah, você... ah, meu Deus. Se eu não me achar bonito foda, ah. o que eu vou achar? Tá bom, meu, acha seu pai foda aí. Você acha? Eu sou da hora, né, meu? criança mas é menino. Aí o <risos> que, que vai acontecer? Eu vou pegar do carro da minha mulher e vou mostrar tudo que passa. Ficou muito melhor com o meu, né, amor? Bem Massagem escondido, hein? É. é, o seu foi com baia, né? É, o meu é aprendizado. O protótipo. Aí o dela eu melhorei. É. Se eu for montar um outro, vai. vai ser melhor. E o dela, eu vou é. e assim vai. É. Sempre melhorar, e aprendendo. É isso aí, certo? A suspensão. Ah, ganha suspensão, hein? Como é o nome do lugar lá? Don Works. Don't Works. Fica em Hermelino Matarazzo. Melino Avenida Matarazzo. Avenida Boturussu. Sul? Vai lá com a galera... ó, é oh, Cassiano. <risos> Vai. Vai lá que a galera é super bem atendida. Legal, olha. Juliana me mandou umas fotos de umas rodas lá. Eu fiquei quase louco. Nossa, Entra, aí o lugar Olha é a top. fotinha dela aqui. ó. Parece uma sonsa, tá vendo? Ah, <risos> louca. Legal, olha. Dispensão completa ganhei, hein? Obrigado, hein, oh. Don't Works. Ganhou o que mais? Bateria! Bateria da... V... V8 Baterias! Isso! Tem aí também! E a galera da light o, o... o banner daqui, ó? É! Banner das abortos! Ó! Nossa, de tá Puta. de ponta cabeça! Puta! Ó! <risos> ó, oh. oh, o telefone! A eu vou usar para tapar a goteira do telhado depois! Mentira! <risos> Beleza? Nossa, então! <risos> Obrigado pelas pessoas. As pessoas é boa, hein? Pode comprar. Pode comprar a suspensãozinha que é monstro. O cara tem nome de nobre, hein? O é, não? Ele tem Obrigado, uma. Obrigado, Rodrigo, pela força, hein? Verdade. Cara, hein? Tá dando uma força. Ah, e o Portuga? Puta, agora tem Instagram, hein? Portugamotornervoso. Meu professor. Esse Portuga é foda. Não é só carro de performance que mexe lá, não, não, hein? Mexe carro original, kit padaria, carburado, é tudo, filho. Tudo. Nos turbão, nos, nos carrinhos de performance, as coisas, é o Portuga que mexe, Único e exclusivamente. Pensa no cara lazarento de bal, né? É. Né, amor? Light House. É o Rodrigo Nobre. Light House. Não sabe nem o que tá falando. Isso. Corta aquele outro lá, hein? Tá. Pra não sair bosta. Light House. Light House. <risos> Tava tá aqui até fritou os neurônios. É, e do... Tava por... falando do Portuga, pera aí. É, é do português Seguem eles no Instagram lá agora, @portugamotornervoso É isso mesmo? É uma oficina, fala que é uma oficina, né? oficina, mas com tudo, hein, meu? E ó, se você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, o tratamento é o mesmo, filho. Não tem... Por isso que eu gosto dele. Ele é demais, me ajuda pra caralho. Obrigado, viu, Portugal? Tá aqui no meu coração. Quanto tempo eu conheci irmão? Vixe. Não, mais de 10 anos já, né? Por aí. 10 anos já. Nunca Desde a época do não. Rodrigo, né? Nunca me falou não na vida. Verdade. Eu um cara da hora. Obrigado, Portugal. E me segue também no Instagram, hein? Arroba underline. Não, que underline? Arroba bidu <risos> underline garagem. Nossa, hotel seu, vocês se Ah, sabe o que eu quero que você faça agora? Hã? Hum. No comecinho do vídeo você coloca assim, ó O vídeo começa a tantos minutos Porque daí quem não quiser assistir essa baboseira Já vai direto pro vídeo Beleza. Verdade certo? Porque Calca. tem cara que gosta e tem cara que não gosta Quem não gosta, já sabe, né? A Quem gosta é legal então, Eu vou te falar mesmo O BGT tá chegando, hein? Vamos estar ah tá lá. É, tá lá no BGT Note 2, hein? Certo? É isso aí Vai lá no Note 2 na rua, ver nosso carrinho lá E tomar uma Verdade. Mais alguma coisa? Beijo, me liga. Não, me liga não. Só beijo. Tchau, <risos> fica com Deus. <risos> Como eu estou repintando essa roda aqui, que minha mulher já roubou minha, né? <risos> roubou a roda do meu BX. meu BX está sem roda. Aí eu tô pintando de outra cor Então, o que, que vocês vão precisar fazer? Qualquer roda aí que tiver pintada Tal, tiver no jeitinho, ó Vocês tem que quebrar o brilho dela, viu? É muito importante lixar todos os cantinhos Principalmente na roda Que pega bastante caloria Por causa do freio, né? Essas coisas Lava com produto e o cacete é a quatro. Então tem que lixar todos os cantinhos, ó Aqui eu tô usando uma lixa 600 com água P 600 com água é... Então você tem que lixar ela todos os cantinhos, é muito importante, viu? Porque se ficar um cantinho brilhando Com o tempo ela vai desplacar a tinta e o verniz, tá? Aí vai começar a descascar tudo Aí você ó Se fodeu, sabe por quê? Você vai ter que remover a tinta Aí pra remover a conversa é diferente E outra, hein? Se for repintar, não repinta a BBS não, porque o roda desgraçado de ruim, tá ah, vai se foder, bicho. Escolhe uma cor aí da roda e deixa ela de uma cor só. Não muda, não. Senão pinta de spray pra dar menos trabalho. Porque, ah, óbvio, não. Ah, vai se foder, ah, bicho. Spray mas, é só jogar tinta e já era. Mas, ele fica zoado, né, amor? É, não fica padrão, né? É. Ó, o importante é lixar todos os cantinhos, viu, meu? Em tudo que vocês for fazer. Ah, pintei o cofre e enjoei. Vou pintar de outra cor. É a mesma coisa. Quebra todo o brilho dele com a lixa 600 com água Todos os cantinhos Mas tem que pegar todos os cantinhos E tinta Agora é importante uma coisa hein Se a roda ou qualquer outra coisa que você for repintar For pintada de esmalte sintético Ela só aceita a repintura com esmalte sintético Se for PU Ah, minha tinta é PU Vou pintar com poliéster Pode Ah, é poliéster, vou pintar com PU Pode Agora, se for esmalte, na hora que você jogar o poliéster ou o PU, ele dá reação. Aí vai estourar tudo, aí vai virar desgrama mesmo, aí você vai ter que remover tudo. Qualquer lugar, né, mano? Qualquer coisa, isso serve para tudo. Tá? Se for um carro, o carro tiver com a funilaria boa, ah, quero pintar de novo, ou tá fosco, tal. É a mesma coisa, só quebra o brilho e manda tinta. Agora, se tiver uma funilariazinha para fazer, alguma coisa assim, aí segue o processo. Tá bom? Vamos aguardar o próximo. Aí agora daqui a pouco eu mostro o pinta. Meu cabelo tá bom? <risos> tá feio como sempre Então, gangue do mal. Deixa então. que é natural, filho. <risos> de jeito que eu levanto, eu fico. Ó. Nossa. Então, né, seguindo o processo. Sim, lixei. Com 600. De 600 pra cima, tá? Se for de 600 pra baixo, como é poliéster, ela fica marca de lixo. Tira todo o brilho, ó. Importante tirar todos os cantinhos, bonitinho. Aí, empapelei e tal. E agora a pintura, ó. Como eu vou pintar com poliéster e a BBS, se for uma, outro tipo de roda orbital, qualquer outra roda que não esteja muito cantinho, vocês podem abrir o leque. Como esse daqui é muito cantinho, leque fechado, totalmente fechado, 0,2 de pressão. Tá mostrando o reloginho? Uhum. Ó. E bem pouquinha tinta Aqui, ó, por isso que eu falei PBS é o cão, viu Aí pra ir pegando todos os cantinhos Se fosse uma roda mais aberta Tal, abre o leque e vem Você cobre tudo, mas aqui não dá Fechou? Vou mostrar só um pouquinho pedacinho Depois eu volto no verniz Porque o compressor vai ligar e vai virar um barulhão Tá bom? Fui é chato pintar BBS viu? Puta que é muito chato. Por isso que tem que ser pressão baixinha e pouquinha tinta, porque senão como vai bater aqui, ele escorre, entendeu? Vai dar excesso e vai escorrer. De fora. Deixa minha calcinha demais. Então, gangue do mal, ó. Três demonzinha de poliéster. Aqui, que nem eu falei pra vocês no começo, lá na hora que eu tava lixando, né? Eu tô usando poliéster. Ah, certo? Obrigada. Nossa, essa boca tá toda suja. Que <risos> Tinha poliéster, agora eu vou aplicar duas demãozinhas de verniz. Alto sólido eu tô usando auto-sol, mas vocês podem usar o que vocês quiserem, da preferência de vocês, tá? Três demãozinhas já cobriu bem, ficou filé. Agora eu vou dar duas demões de verniz, também vai ficar da hora, certo? Mesmo esquema, mesmo processo, pressãozinha baixa, tá? Para pegar todos os cantinhos. Se a roda for maior, ou se a roda for outro modelo, mais aberta, abre o leque e manda a bala. Tá bom? Fui. Eita, pega o caminho ali. Lá vai, hein? Ah, ah! Importante também entre as demãos, 15 minutinhos, espero, já expliquei isso no outro vídeo. Catalisei o verniz, tudo, tá, rapaz? Isso aí já tá tudo explicado nos outros vídeos lá é, no cofre, é, certo? O cofre, cofre tá explicando. O importante entre demãos é o quê? Ó, o, a pistola de pintura tem dois estágios, ó. Primeiro estágio ela só sai ar. Aí o segundo estágio ela sai tinta, tá vendo? Deu pra pegar, não? Deu. É que tá sendo bem pouquinho, ó. Deu. Primeiro estágio ar, segundo estágio, tinta. O hum. que, que vocês fazem? Primeiro estágio. Sempre entre de mãos, bate um ar na roda, ó. Aperta o primeiro estágio e bate um ar. Por quê? Se cair alguma poeira, tiver algum bichinho, cabelo, essas coisas, sai tudo fora. Entendeu? Certo? Bora. Vamos lá. Achei que era pau na gata que eu já ia meter o pau no seja. <risos>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 Que era pau na gata que eu já ia meter o pau no seja. <risos> Finalizou aí pessoal, ó Como é que ficou Ah, outra dica também que eu vou dar pra vocês Especial Aqui dentro eu não caprichei muito não Que vai a tampinha, essa tampinha tá ali Outra dica especial é o que? Não, que essa roda seca Essa tinta ela seca meio rápido Só que ela seca ao toque assim, sabe? Daqui umas duas horinhas ela já tá seca ao toque Então daqui Uma hora e meia, duas horas Você já tira o papel, tá? Porque se deixar secar por um dia para o outro, ele vai secar junto com o papel aqui, pode ser que ela descasque. Certo? Daqui uma horinha e meia, duas horinhas, já vai lá e já tira todo o papel aqui e pá, tá lindo. Certo? Mostra aí o que, cara? Se mostrar a roda, eu sou melhor carro Nossa, eu tô querendo ver a roda. assim. Espero que tenha sido útil para vocês, mudar a cor da roda aí, já ficou mais fácil. Não precisa mais pagar uma fortuna para os caras pintar, Certo? Tchau. Beijo, do Bidu.